Olá tudo bem? Nesta aula eu vou mostrar os updates do nscape 3.0 Como você talvez deve saber o nscape lançou uma versão nova e ele mudou totalmente a interface Então eu vou mostrar para vocês o que era antes e agora como ficou o NScape. Bom. Aqui nós temos o Enscape 2.9 e aqui seria o Enscape 3.0. Então vamos ver as diferenças. Primeiro a parte de Start continua igual. Essa daqui é, seria o Ribbon do, do Revit. Então continua igual para você começar a renderizar. Aqui seria para controlar as imagens. Você tem essa opção que também é bem parecida, mas quando você começa o nscape, você também consegue controlar qual imagem você quer mudar por aqui que essa daqui seria a, a interface do nscape direto quando está aberto depois nós temos a parte de VR, que antes era aqui, aí ele mudou para cá ele não tem mais na interface do rivet, ele ele, você consegue ativar o, o VR, o headset Através do Unescape quando ele já está aberto, então ele veio para cá Para tirar as, as imagens, né? fazer as renderizações, que seria aqui, Take Screenshot, você clica aqui e fazia as renderizações Mas agora tem duas opções, a primeira opção seria aqui mesmo no Revit, mas quando você renderiza Essa imagem ela vai para dentro do documento do Revit que pode ser uma opção, mas normalmente a gente prefere não fazer essa opção aqui porque o arquivo do Revit é, fica um pouco maior e às vezes fica lento, né? Então, dependendo do projeto, a gente não faz essa opção. Mas se você quiser fazer, dependendo do projeto, se, se o projeto for pequeno, não tem problema. Aí tem outra opção para fazer renderização que ela veio aqui para essa outra linha, Então, aqui você faz a renderização direto no nscape você não precisa voltar para o revit para poder clicar aqui na nessa opção como você fazia anteriormente agora a opção aqui de exportar essa seria para exportar é, o, o modelo do de visualização né antes nós clicávamos aqui agora você tem que abrir o revit e aqui vai ter essa opção e nesse drop-down menu, clica aqui, vai ter duas opções para você exportar. Então, ele mudou, mudou para dentro do Revit. O Asset Library, que seria a livraria do do Continua aqui na interface do, do Revit, só mudou o ícone. Para criar os vídeos, antes você tinha o menu aqui. Agora, ele passou para dentro do escape então para você clicar e fazer o vídeo você precisa primeiro iniciar e depois clicar aqui agora para fazer os panoramas o panorama de 360 as imagens de 360 antes você clicava aqui agora você tem que abrir o escape e clicar aqui nesse nessa parte então ele ficou muito mais intuitivo e hum, muito mais fácil de trabalhar, porque a maioria das ferramentas estão dentro do Enscape. Você não precisa voltar para o Revit para poder fazer o trabalho. Aí aqui nós temos é, Manage Uploads, que você vai abrir uma tela e vai poder ver é, os 360 e as, é, os modelos que você deu o upload para a Cloud. Antes era aqui, agora ele mudou para cá na interface do Rave, só mudou o ícone a parte de som, para colocar som continua a mesma aqui só mudou o ícone general settings, só a parte de settings ele continua aqui e o visual settings que é aquela tela para você mudar por exemplo para renderização em branco e preto aí mudar várias é, settings daqui ele mudou para dentro do nscape agora tá aqui tá vendo e o feedback about é, continua aqui na tela do do nscape então essas seriam as principais diferenças entre o, o nscape 2.9 e o nscape 3.0 aí nós temos algumas outras ferramentas que eu vou mostrar a seguir que essas daqui sem a setas são ferramentas novas ou que já estavam aqui dentro do, da interface do do Nscape. Agora eu vou mostrar a interface do Nscape. Agora nós estamos na interface do Nscape 3.0. Nós vamos ver agora então. Vamos começar. Quando você abre, normalmente tem esse menu aqui de Help. Tá vendo que ele fica ali? Você pode fechar. Quando você abre o Nscape, normalmente ele está aqui. Aí você pode fechar como quiser. Então, se você quiser, você pode clicar aqui e fechar, mas o é, quart é bastante útil. Você pode ver aqui todas as ferramentas, como, é, por exemplo, mudar o tempo do dia. Tem várias coisas que são bem úteis, mas se você não precisar, é só clicar aqui no X para fechar. Bom, vamos analisar agora as novas ferramentas. O primeiro é esse daqui. É, anotação de colaboração né se você clicar aqui abre essa tela aí o bom disso é que você pode é, colaborar com os participantes do projeto para resolver talvez algum problema agora vamos navegar aqui e achar algum problema aqui para, por exemplo eu quero trocar esse esse, esse piso aqui certo eu quero colocar talvez um outro, uma renderização ou um piso diferente, aí eu coloco aqui a câmera apontada para cá e clico aqui, é, create new issue, só clicar aqui, aí ele vai exportar a imagem, tá vendo? Aí você coloca a descrição, por exemplo, é, trocar o, o piso. Aí. Colocar o piso é. Colocar grama, por exemplo Aí você Clica aqui Depois você colocou a descrição A imagem tá aqui Clica aqui, create Pronto, aí tá vendo Ele foi criado esse issue Aí o que você pode fazer com ele Canção. Você pode clicar aqui e depois exportar esse issue. Tá vendo? Você consegue exportar esse comentário para BCF aí depois em no Revit ou você vai poder achar aonde está esse comentário para poder é, abrir ou você enviar isso para um Consultante que você está trabalhando, para as pessoas do projeto ou para os seus colegas aí eles vão poder analisar esse problema e talvez a pessoa que está tratando dessa área ele vai trocar o piso por grama, por exemplo depois eu vou explicar com mais detalhe como funciona esse BCF e aqui tem a parte de show ou se você clicar aqui Aí ele aparece com esse símbolo aqui, tá vendo? Então quando você está navegando, ou outra pessoa está navegando no projeto Aí ok, tem algum problema aqui nesse... nesse é, se eu colocar o mouse aqui, tá vendo? Ele aparece Aí ele vai exatamente pra, pra, pra câmera, por exemplo se, Talvez se eu fechar aqui não, tem que deixar ele aberto deixar ele aberto aqui aí, por exemplo, eu estou em uma outra parte do, do meu projeto aí eu, ok, tem aqui esse problema aqui, trocado o piso então eu posso clicar aqui nesse ícone aí ele vai exatamente na câmera que eu escolhi para demonstrar que o piso precisa ser trocado então é isso como funciona essa ferramenta aqui de colaborativa annotation agora como você pode ver eu criei vários issues aqui né tipo vários problemas se eu clicar aqui nesse é, colocar dois lustros por exemplo eu venho aqui exatamente na onde eu criei a câmera né aí eu posso clicar aqui cancel volta volto aqui ok essa daqui seria a cortina um pouco mais longa Vou colocar cancel por exemplo vem aqui aqui eu estou vendo que tem a textura da piscina que precisa ser movida um pouco para o lado aí eu coloquei aqui para alterar a, a textura da piscina então é dessa forma você poderia usar esses issues né aí como mostrei anteriormente você clicar aqui nesse show ou aí você vai ver vários desses uh, símbolos né no projeto que você pode clicar e ir diretamente no, no, no problema vou cancelar aqui, bom, aí você tem essa, como eu falei, essa parte de é, exportar e importar o BCF, aí aqui se você clicar importar, você clica em importar, aí você clica ok, quando você importa, você vai poder aparecer, vai aparecer automaticamente esses, esses issues, né? Só, na verdade se você criar alguns, no seu projeto e clicar aqui para exportar, aí você exporta, aí depois quando você estiver dentro do Revit, vou trazer aqui o Revit, aí você, depois de instalar o BCF Manager através dessa empresa Bing Colab. depois eu vou mostrar como que instala, aí você instala ele, né, pega, você vai precisar é, pegar a licença Free dele, né, que é a ativação free aí você clica aqui ela vai aparecer esse, essa outra tela, né? mas aqui vai estar tá vazio aí você vai ter que clicar aqui é... import bcf, tá vendo? você importa, aí você seleciona o arquivo, no caso que seria esse que eu exportei o arquivo de bcf né? aí você seleciona esse arquivo clica open aí você vai ter dentro do Revit essas imagens com as descrições né? então, por exemplo, quem um grupo que estiver trabalhando né? dá é, em série SBCF aí você vai poder ver todas essas imagens aí eles, pela descrição vai dar para saber é, o que precisa ser mudado dentro do, do projeto do Revit né? então essa seria uma boa forma é, de comunicação usando esse BCF Manager dessa empresa Bincolab. Então seria isso como usar. Aí você pode até criar mais issues aqui, por exemplo, você pode criar outros issues e importar de volta para o se for o caso, né? E agora eu vou ensinar como abaixar esse plugin do BCF Manager através do Bincolab. Então tem basicamente duas opções a primeira é você clicar aqui nesse nesse trolle tá vendo carrinho aqui aí você vai aparecer aqui nessa no app store da autodesk aí você procura por esse nome eh, bcf eh, bcf ou bcf manager Bin Collab, aí você vai achar esse plugin, aí você clica aqui para dar o download e Lembrando que você precisa estar registrado para poder dar o download Essa seria uma das formas é, para se baixar esse plugin Mas talvez a mais fácil seria ir direto no website do, do Bin Collab Que está aqui, se você for nesse website, bincollab.com Aí você vai ter que vir vir aqui em produtos, certo? Produtos e vir aqui em BCF Manager. clica ali. Aí aqui vai explicar o que é o BCF. Né? Você pode traduzir essa página para o português ou vai no inglês mesmo. Aí você vai selecionar a ferramenta que você quer trabalhar, que no caso seria o BCF para Revit. Esse BCF ele tem para várias plataformas, como você pode ver aqui. Então você vai clicar em BCF para Revit Aí aqui você vai escolher qual versão você precisa abaixar, certo? Talvez 2021 ou 2020, você abaixa e instala no Revit. Aí só lembrando que quando você for instalar esse plugin o Revit precisa estar fechado. Aí você instala, você registra e você vai receber um e-mail. Aí depois você precisa vir aqui para nesse join. que aí ele vai ter um, você vai receber um e-mail com esse link. Você vem aqui, e registra para tendo uma free account. Aí depois você você vai receber um outro e-mail com, é, com a licença free do BCF plugin, senão ele não funciona, então o Lab, ele vai te mandar um, um e-mail com a licença, aí você vai, volta aqui pro Revit, clica aqui em, em, não, em só um minuto, em settings, é, na verdade é aqui, clica aqui em info, aí ele vai aparecer uma janela que você consegue colocar o activation key aí ah, essa informação você vai receber por e-mail aí você coloca a sua seu activation key lá, que é de graça e fica ativado, aí ele vai para essa janela e você consegue trabalhar com ele normalmente então seria assim que funciona esse BCF Manager Pronto. agora voltando para o escape eu vou fechar aqui mostrando as novidades então eu já mostrei essa que seria uma das principais novidades aí a outra que seria bem so, se você clicar aqui aí na verdade ele aparece os os objetos por exemplo se eu selecionar aqui ele vai identificar o deck da piscina e vai acabou mostrando por exemplo a área é eh, todas as informações do do material. Né? Se eu selecionar aqui a parede, aí de modo muda para parede externa e vai falar é, as informações que estão, na verdade, dentro é, do Revit. Então essa é uma ferramenta muito boa que você consegue ver informações do do, do Revit dentro do Enscape. Então você consegue ver as informações é, do modelo BIM, certo? Que é muito útil na verdade. Essas são as inovações. Aqui seria a View Management, que seria a mesma que você tinha antes. Que você ainda tem aqui no Revit que seria essa opção aqui de mudar as imagens, né? Então, só voltando aqui no Enscape Aqui em View Manager. Aí você tem várias vistas. Aí se você clicar aqui nas vistas, você vai direto para o ambiente, né? Então, lembrando que... É, tá vendo essas com as estrelas que são os favoritos durante o curso eu mostrei que para fazer esses favoritos por exemplo antes de, um, de uma reunião com o um cliente né porque aí você não precisa ficar navegando e às vezes a, a navegação vai errado né então quando você tem essa reunião com um cliente você coloca aqui essas vistas de favorito por exemplo eu quero conversar com o um cliente sobre a fachada frontal clica aqui aí já vai direto para lá tá vendo eu quero sobre a piscina aí você não perde tempo navegando então ele é muito útil quando você faz reunião com clientes, bom, então é isso. E para fazer fazer uma imagem de favorito, você clica aqui, vamos escolher uma outra aqui, talvez essa daqui, Não mudou só um minuto, vou voltar aqui para pro... frontal, aí você clica aqui e vou só voltar aqui de novo. botando aqui fachada frontal essa daqui aí você clica aqui nessa nesse botão aqui tá vendo clica aqui aí ele vai aparecer aqui como fachada frontal aí tem essa estrela aí você pode clicar como favorito ali você clica na estrela e clica salva aí essa fachada frontal ela se torna uma dos favoritos então você clica aqui, depois clica na estrela, ele aparece aqui em cima, né? Então esse é o processo. Agora vamos voltar aqui, talvez para cá. Só voltando. Vamos pegar uma posição boa. Talvez fazer um vídeo. O vídeo é, é, mudou um pouco a interface dele, mas você clicando aqui, vou fechar aqui, por exemplo, eu quero agora fazer um vídeo. Se eu clicar aqui, vídeo editor, tá vendo? Aí ele vai mudar completamente a minha interface, que agora ficou bem melhor do que era antes. Para colocar os frames, né, que seria o mesmo processo, você só clica aqui, tá vendo? Você navega, clica on aí você vai navegando e vai colocando outros frames né aí você vai navegando no projeto como você faria no, no modelo anterior aí você vê aqui que, os, que as câmeras estão sendo colocadas então esses quadrados são na verdade as câmeras né vou colocar aqui até algum que vem aqui na cozinha colocando aqui mais uns pontos até uma vista boa aqui da cozinha Pronto. E, olhando assim, agora eu vou voltar lá, aí você consegue ver o cabo da câmera, tá vendo, que é muito bom, vou colocar aqui, aí você tem a opção de, de preview, para fazer o preview, você só clica aqui, tá vendo, preview, aí ele vai começar a fazer é, o caminho que você colocou as câmeras, para parar é só colocar aqui, stop de volta então o preview é aqui né aqui seria o tempo de duração que agora ficou mais fácil de trabalhar por exemplo aqui nesse vídeo que faz essa essa path nesse né? caminho ele está demorando 19 segundos mas por exemplo eu quero fazer todo ele em 10 segundos então se eu mudar aqui para 10 e colocar é, preview aí você vê que ele vai muito mais rápido tá vendo então ele vai fazer todo o percurso em 10 segundos, vou parar aqui, por exemplo, agora eu quero em 30 Preview, tá vendo? Agora ele vai mais devagar, porque eu aumentei aqui para 30 Então aqui você consegue controlar a velocidade do, da câmera Agora continuando a demonstração aqui no vídeo do Enescape, nós temos essas opções de movimento, né? Então a melhor opção seria deixar essa aqui de cima, Easy In and Out. E se você colocar aqui nessa opção de baixo, aí o vídeo ele não vai fazer uma transição mais suave entre essas câmeras, né? Tipo como se você estivesse carregando a câmera na mão, ele vai dar uma movida assim né, ele não faz uma transição suave se você coloca essa opção então normalmente a gente deixa na opção aqui de cima né agora vamos, vamos falar aqui sobre essas opções aqui de baixo né o que significa colocar o timestamp tipo a hora do dia né, na verdade você consegue modificar, é, fazer um vídeo que, por exemplo começa de dia e termina talvez à noite né, por exemplo então, vamos fazer um aqui. Aí, no caso, você pode selecionar essa câmera, né? Que no caso seria essa daqui. Aí você consegue. Eu vou pegar talvez a segunda câmera. Tá vendo? Se você clicar aqui nesses quadrados, ele vai para cada câmera que você tem no seu projeto, né? E aqui, se você clicar aqui no meio, você coloca uma câmera entre esse ponto e esse outro ponto. Então esses seriam os é, as câmeras que você coloca no projeto ou keyframe, né? Então eu vou pegar aqui o segundo ponto, aí eu vou fazer as alterações. Aí se você selecionar ele aqui, tá vendo? Você vai ter esses boxes para você colocar aqui o tempo, né? Por exemplo, eu quero colocar aqui timestamp. Pronto, tempo do dia. Aqui eu quero começar com 3pm, tá bom? Focal Point, eu vou colocar todos aqui, por exemplo. Aí cada vez que você coloca, tá vendo? Ele simboliza aqui que você fez a alteração nessa câmera, né? Vou colocar aqui, então eu poderia colocar assim. Vou colocar um pouco mais pra frente, pra trás, depende como você queira, né? Mas aqui eu vou manter o mesmo horário. Aí eu vou aqui pra esta outra câmera. Que vai estar aqui. Aí nessa outra câmera eu vou clicar aqui. Time stamp, vamos colocar todos Só que agora aqui Nessa câmera eu quero que esteja de noite né? Então eu vou Colocar aqui Mais Por exemplo, talvez Colocar aqui 7 Colocar aqui mais nesse horário 7 Aí Então essa câmera aqui ele está 3 da tarde Aí ele vai caminhar E ele vai vir aqui até a e depois então eu vou dar qualquer alterações que você faz aqui você precisa dar o update senão ele não muda né você precisa dar, dar o update aí eu posso vir aqui aqui seria para sair desse keyframe né ou eu posso ir para outros vamos talvez esse daqui é o final, vou colocar aqui assim, vou selecionar esse, aí nesse daqui eu quero voltar ele para de tarde, então eu vou voltar aqui, eu posso colocar talvez, pronto, assim mais à tarde, vou colocar. talvez seis, assim mais de tarde, pronto aí eu vou dar o update, você não pode esquecer de dar o update, senão ele não registra essas mudanças eu vou dar aqui o update aí para sair desse keyframe você só clica aqui, tá vendo? exit keyframe é você, sai daqui, aí ele volta para é, para o modelo que você consegue navegar, aí quando você está navegando você consegue ver essa câmera que foi as alterações que a gente fez no tempo e outras coisas né então você pode ver qual câmera tem alteração, por exemplo, essa não tem alteração, mas essa tem, porque aparece aqui. Aí voltando aqui, agora eu vou dar o dar o play. Vamos ver como ficou. Play. Aí ele começa de dia, tá vendo? Às 3 da tarde. Aí ele começa a mudar o tempo, tá vendo? O tempo mudando, ficando mais escuro. Aí ele vai para 7pm. Agora ficou de noite. Agora ele vai começar a ficar claro de novo, tá vendo? E agora voltou aqui para as seis e pouco da tarde. Então esse seria o processo que você define o tempo de cada câmera. Então quando você dá o play ele vai é, modificar de acordo. Então vou, ficou legal. Eu vou colocar aqui de novo. Então seria as 3 da tarde, aí você vê que tá mudando. Aí fica bem legal porque aí você consegue ver as sombras e ver como a casa muda de é, do jeito né dependendo da luz que tem disponível então seria esse o processo de você trabalhar com diferentes é, tempos do dia no mesmo vídeo e para finalmente para exportar você vem aqui e clica export aí você seleciona as, a configuração que você quiser para exportar e é claro que se você coloca em ultra vai demorar um pouco de tempo se o vídeo ele tá assim é, é, não tá tão smooth né tão liso aí ah, você pode aumentar aqui para mais frames per second aí ah, ele vai demorar muito mais tempo para renderizar mas o vídeo vai ficar uma, a transição entre as câmeras vão ficar um pouco melhor mas normalmente a gente tenta com 30, se não for 30 a gente aumenta, mas normalmente 30 funciona bem. E aqui, só para finalizar, uh, tem a opção de exportar o, a path do vídeo, né? Você aqui consegue um, save path to file, então aqui você exporta esse caminho da câmera. E aqui tem a, a opção de importar também os, esses arquivos que você consegue colocar outras câmeras no projeto que você pode utilizar os arquivos que já estão no... É, que já veio com, com o curso. Então essa seria a parte de, de vídeo. Eu vou dar o cancel aqui. Voltamos. Aqui seria a parte de renderização. Eu não vou fazer porque você já sabe como que é. Já está no outro vídeo. Aqui seria... É, para renderizar uma imagem. Aqui para renderizar várias imagens. Né? Aí você seleciona quais imagens você, não essa daqui, é você pode selecionar quais imagens você quer renderizar, aí você clica render selection, aí ele vai renderizar, por exemplo, essas três imagens, salva tempo, aqui teria a opção que você já sabe, é, porque nós mostram, mostramos no vídeo anterior, mas essa seria a parte de criar o panorama ou as imagens de 360 graus, você clica aqui, aí ele vai automaticamente criar imagens de 360 graus. Nessa outra opção, nós temos a parte de exportar, você consegue exportar todo o modelo como exe, né? que é um arquivo à parte, aí você pode enviar esse arquivo para o cliente, o cliente só clica e consegue navegar, não precisa de instalar em, em escape nem nada. Só uma questão principal é que talvez a placa gráfica dessa, dessa pessoa que está recebendo o arquivo tem que ser boa, senão não consegue navegar direito. E uma das melhores opções na verdade seria Web Standalone Que você consegue dar o upload do modelo inteiro para a Cloud Aí você pode usar o Google Chrome, né? o navegador Para navegar no modelo inteiro Aí você também não precisa instalar nada Você só envia o, o link para o seu cliente E ele consegue navegar no projeto Então essa opção realmente é muito boa Voltando aqui Deixa colocar um pouquinho mais, mais de sol, fica bonito. Voltando aqui nessa opção, né, seria um mini map, você clica aqui, tá vendo? Tem um ma mapa aqui, né? Aí você pode clicar. Isso é bom quando tem projetos grandes, você consegue aumentar também. Aí você consegue ver aonde você tá, tá navegando, né? Então ele é útil. Você consegue navegar pelo mapa ou pelo projeto, quando você navegar ele também vai mostrar onde você está dentro do, do projeto. Então seria essa ferramenta, essa daqui, Minimap. Agora nós temos a opção que é nova, não tinha nas outras opções, que seria essa daqui, Safe Frame. Se você clicar aqui em Safe Frame, vai aparecer essa barra preta do, dos lados, tá vendo? Essa, na verdade, seria a imagem que vai ser exportada quando você renderizar o, essa, o seu projeto ou essa imagem, né? Então, você consegue ver o que realmente vai ser exportado. Então, o conselho aqui seria, antes de exportar, você pode clicar aqui e ver se tá tudo dentro, ou você consegue, talvez, por exemplo, eu quero esconder aqui esse poste né? aí eu consigo só mover aqui porque eu sei que ele vai estar tá fora por exemplo aqui tá dentro né eu quero esconder ele eu só movo pra cá assim por exemplo aí eu sei que ele vai estar fora da minha imagem então essa seria o safe frame aqui eu tenho as opções que você já tinha no outro 2.9 que seria a perspectiva dois pontos, tá vendo aqui essa linha aqui do está inclinada certo, ela não está em 90 graus então, às vezes, dependendo da imagem, você precisa ter aqui realmente em, é, 90 graus. Então, se eu colocar aqui em dois pontos, tá vendo? Aí ele fica, as linhas verticais ficam 90 graus, tá vendo? aí Às vezes fica melhor assim, né? Dependendo da imagem, é você que prefere vou colocar aqui o perspectiva. Aqui tem a opção de Fly Mode ou Walk Mode. Aí, se eu colocar aqui em Walk Mode, aí ele desce no piso né, ou se você apertar o espaço no teclado ele também desce deixa aqui em fly mode essa é a parte de, do VR né, que você pode usar o HATC Vive, Oculus Rift e outros né, que você pode utilizar ele para virtual reality e aqui nós temos a Visual Settings que é o mesmo que nós tínhamos antes teve algumas mudanças mas as ferramentas são as mesmas, você clica aqui em white só esperar alguns segundos, ele vai mudar para branco, então na verdade, é, todas as ferramentas estavam aqui, né? só passou essa visual settings passou aqui para dentro do Revit, né? que facilita muito mais as alterações aí para voltar, só clique em não aí aqui seria as mesmas opções a parte atmosfera a parte de sky né? aqui dá para colocar também skybox e outros né? que é muito útil em output aqui seria as settings né? que você pode alterar para exportar aqui nessa imagem nós tínhamos anteriormente na verdade se você clicar aqui nessa opção você vai exportar é, imagens com diferentes channels, né? Aí ela pode ser útil para quem for trabalhar no Photoshop. Aí fica muito mais fácil de trabalhar com os channels, né? Separados. Aqui é de vídeo, panorama, não precisa mudar nada. Então seria isso. Vamos ver aqui o, o outro esse em rendering windows settings aqui pode ser útil né na verdade aqui você pode colocar o watermark ou talvez colocar um, um um ícone do seu da sua empresa em vez de aparecer aqui em escape pode aparecer talvez o emblema ou logo da sua empresa né que é muito útil seria aqui Aí tem algumas opções mas normalmente aqui a gente não, não realmente não muda nada Funciona da forma que for, né? mas essa parte de colocar o ícone aqui da empresa pode ser útil, né? porque aí aparece o nome da sua empresa arquitetura ou engenharia. E o último aqui seria o, o Help, que eu já mostrei e tem realmente ferramentas muito boas aqui, fácil de entender, né? de como controlar, por exemplo, o tempo do dia ou o ângulo do sol. É muito útil. Então, para resumir essa nova ferramenta do Enscape, o Enscape 3.0 Realmente é muito boa, com a interface aqui muito mais intuitiva do que anteriormente E também se você quiser apagar aqui, tipo, né, é reduzir, aí ele fica muito, ótimo para navegar assim, né, pegar uma tela grande e clica aqui ele volta é, esse menu aqui com as ferramentas Então é isso, esse seria o update Uh, para o Inescape 3.0 E tem outros updates Eu vou criar outras aulas Para mostrar uh, Esses outros updates Então é isso Um abraço a todos e obrigado